Diferente de muitos que acham que as conversas que vieram a público do governador Ibanez, elas sanam uma série de questões, do meu ponto de vista, elas não sanam. O governador da nossa capital, ele disse às maiores autoridades da república que as coisas estavam tranquilas, que todo o efetivo estava na rua, mas todo o efetivo não estava na rua, as coisas não estavam tranquilas. E ele respondeu isso para o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Então tem perguntas que precisam ser respondidas à população do DF, e eu espero que nós aprovemos e tiremos daqui um calendário, um roteiro, para que a gente possa questionar as principais autoridades sobre planejamento e sobre as medidas que foram tomadas no dia 8 de janeiro, porque a população quer resposta.